segurança você busca qualidade de vida para você e sua família prazer meu nome é robson Alves e eu sou a patrícia alves e a partir de agora eu quero apresentar para você como isso tudo é possível para você e para sua família se você está vendo esse vídeo é porque você quer tomar a mesma decisão que eu tomei com a minha família você quer morar em portugal só não sabe como. Eu tenho certeza que para isso você deve imaginar que precisa ter descendência portuguesa. Fique comigo até o final desse vídeo que eu tenho uma grande surpresa para você. Deixa eu contar um pouco para você como começou a minha jornada em Portugal. No ano de 2006 eu tive a oportunidade de conhecer Portugal. Eu larguei tudo que eu tinha no Brasil. E por aqui fiquei por um longos seis anos. Eu sei exatamente o que um imigrante passa quando vem para Portugal como turista, quais as barreiras que ele encontra. Nesses anos de experiência eu tive a oportunidade de conhecer mais de 18 países, mas sempre mantive minha residência fixa em Portugal. Por que Portugal? Portugal é campeão consecutivo nos rankings de segurança e qualidade de vida. Só por isso eu já poderia parar de falar por aqui. Portugal é considerado o terceiro país mais seguro do mundo. E após eu viver seis anos em Portugal, eu tomei a decisão de voltar para o Brasil, por motivos particulares de saúde familiar. Mas quando eu cheguei de volta ao Brasil, eu me senti completamente deslocado. Roubos, violência, estupro e corrupção. Nos hospitais, pessoas morrendo nos corredores sem atendimento. As escolas depedradas, o que fizeram com o nosso Brasil. Após viver seis anos em Portugal, eu já estava vendo que eu não iria conseguir viver no Brasil por muito tempo. O mesmo Brasil que eu tinha deixado em 2006 estava apenas pior em 2012. Eu mal pisei o pé no Brasil e eu já queria voltar o mais rápido possível para Portugal. No primeiro ano do Brasil foi o mais cruel para mim. Imagina você que viveu seis anos em Portugal em plena tranquilidade, do nada, ser atirado numa jaula de leões. Era assim que eu me sentia no Brasil. Ao lembrar da tranquilidade que eu tinha ao sair nas ruas de Lisboa, falando ao telefone, sacando dinheiro nos caixas eletrônicos 24 horas na calçada e podendo realmente ter segurança. Isso não tem preço. Em 2014 eu conheci a minha esposa e comecei a falar para ela da vontade que eu tinha de voltar a viver em Portugal. Mas agora tínhamos filhas e era preciso fazer um planejamento em família. Para viver em Portugal de forma legal, e sustentável. Foi assim que começou a nossa trajetória. Nós notamos que muitas informações que haviam na internet estavam desatualizadas. E haviam muitos sites que falavam de vários países, mas não especificamente de Portugal. E foi aí que eu vi que centenas de pessoas estavam passando pela mesma dificuldade que nós estávamos passando. Foi a partir desse momento que eu e a Patrícia começamos a registrar todo o nosso planejamento. Como seriam os custos, desde passagem aéreas, visto, documento, onde morar. Esse planejamento foi feito durante um ano, cuidadosamente, em cada detalhe. Quando chegamos em Portugal... As pessoas começaram a nos procurar por obter informações. Informações que não estavam na internet, informações que mudam rotineiramente e só quem está em Portugal consegue saber. Foi assim que nós construímos a primeira página sobre morar em Portugal e que hoje já conta com milhares de seguidores. Passamos meses juntando todas as informações necessárias, buscando as informações diretamente na fonte. E o sucesso foi tão grande que nós acabamos em um dos maiores sites do Brasil. Mas nós notamos que uma página não era suficiente para servir milhares de pessoas que nos chamavam inbox diariamente. Foi aí que criamos o Guia Oficial Morar em Portugal. Um passo a passo feito por nós, explicando tudo o que você precisa saber para morar aqui. Nada melhor você ter o conhecimento compartilhado por alguém que realmente vive o que fala. Agora, atenção! Nós somos os pioneiros em criar o conteúdo digital, e não temos nada contra quando encontramos concorrentes leais, que entregam a verdade e ajudam outras pessoas. Mas infelizmente o mercado vive de cópias. Tome muito cuidado, pois existem pessoas vendendo guia que sequer moram em Portugal. Eu acredito plenamente que quando nós validamos uma marca e um serviço no mercado, temos que ser verdadeiros. Por isso, quando você ouvir Guia morar em Portugal, pesquise Busque a nossa fanpage, e veja lá, milhares de pessoas seguindo o nosso trabalho. O nosso conteúdo é sempre atualizado, assim que aconteça uma mudança por aqui. E hoje, nós já ajudamos milhares de brasileiros que queriam morar em Portugal. Pessoas simples, como eu e você, que só queriam um lugar para viver com segurança e qualidade de vida. Falar do nosso trabalho é fácil. Veja agora o depoimento das pessoas que já conhecem o nosso trabalho. É isso aí, o nosso muito obrigado, o material é simplesmente incrível, é, ajudou muito no nosso planejamento da viagem, desde quando nós estávamos por vir até chegarmos aqui, então nós gostaríamos de dizer muito, muito obrigado. obrigado! Eu estou fazendo esse vídeo para agradecer aí a vocês por toda a informação que vocês colocaram no Guia Completo Morar em Portugal. Hoje estou aqui em Portugal juntamente com a minha família e toda a informação foi de suma importância para que hoje estivéssemos aqui. Um forte abraço a todos vocês aí e força, sucesso! Quero agradecer o Robson e a Patrícia aí pelo Guia Morar em Portugal. Bastante informação, muito conteúdo, está me ajudando demais. Fica a minha dica, guia maravilhoso, muita informação que não se encontra na internet, tem no Guia Morar em Portugal, tá? Robson, Patrícia, tamo junto, tá? Aquele abraço! Estamos aqui para agradecer ao Robson e a Patrícia Alves, pelo Guia Morar em Portugal. Portugal. E queria, sim, deixar um abraço para a Patrícia, para o Robson. É um casal abençoado aí que nós encontramos na internet, que fez toda a diferença na nossa vida e está fazendo ainda. Porque o Guia, ele está sendo sempre reformulado, sempre com coisas novas. Sempre atualizado. E experiências de pessoas que já estiveram lá, estão lá e através do guia morar em Portugal estão se dando bem estão conseguindo alcançar um lugar conseguindo alcançar é, um espaço ele esclarece todas a nível de documentação a nível de escolaridade de emprego amigos nós recomendamos agora você deve estar querendo saber como vou ter acesso a esse conteúdo quando nós começamos nós não tínhamos proporção do número de pessoas que atingiríamos E no início foi bem difícil dar suporte Para mais de 3 mil clientes Em menos de 6 meses Com o passar do tempo nós fomos adquirindo experiência E hoje nós temos um limite De usuários novos na nossa plataforma Nós não abrimos vagas Sem que você esteja vendo esse vídeo Ou seja, parabéns Hoje você vai ter a oportunidade de participar do nosso Guia completo Morar em Portugal. Por apenas R$ 147. Reais. É isso mesmo, por apenas R$ 147 reais você terá acesso ao Guia Original Morar em Portugal. E nós confiamos tanto no nosso produto que nós vamos te dar 7 dias de garantia. É isso mesmo que você ouviu, o seu risco é zero. Se por qualquer motivo você não gostar do nosso conteúdo, nós lhe devolveremos seu dinheiro. Sem qualquer letras miúdas Bastando apenas você enviar um simples e-mail E nós continuaremos amigos na mesma Você pode acreditar, quando nós apresentamos esses valores Muitas pessoas que nos seguem dizem Robson, apenas 147 reais, Esse serviço é praticamente uma consultoria Sim, nós entendemos que 147 reais é um valor simbólico E que o nosso principal objetivo aqui não é ficar rico Nós criamos o guia para receber milhares de perguntas inbox No nosso Facebook, no nosso WhatsApp e não ter como responder um a um. por isso criamos esse guia com valor acessível para qualquer pessoa. Você lembra quando eu falei lá no início do vídeo? Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho uma grande surpresa para você. Ao se tornar nosso cliente hoje, você recebe 50% de desconto no nosso serviço terrestre quando você chegar em Portugal. Isso mesmo, nós prestamos uma assessoria presencial para você na emissão dos seus principais documentos, no auxílio que você realmente vai precisar quando chegar em Portugal. Nossa empresa é registrada, legalizada e agimos conforme a lei. E se você tinha alguma dúvida... Clica no botão abaixo e garanta agora o acesso ao nosso conteúdo. E olha, não fica por aí. Ao se inscrever hoje, você ainda leva de bônus, equivalência de diploma com várias profissões diferentes, direito das pessoas com deficiência, um guia de informações úteis para você baixar e um bônus especial, tudo como você pode tirar a sua cidadania portuguesa. E claro, 50% de desconto no nosso serviço terrestre. Logo que você chegar em Portugal, entre em contato conosco, que será o maior prazer te receber por aqui. E aí, gostou? Isso tudo é com o maior prazer que nós entregamos para você. Não se esqueça que nós não deixaremos abertas as inscrições por muito tempo. Como a Patrícia falou, se você está vendo esse vídeo, então é isso aí. Se você hoje quer viver em Portugal juntamente com a sua família, faça como mais de 10 mil clientes que nós temos hoje também fizeram. Eles tomaram a mesma decisão que você hoje tem a oportunidade de tomar. Clica no botão abaixo e venha fazer parte do Guia Morar em Portugal. Vai ser o maior prazer te receber por aqui. Um forte abraço, tamo junto.